Mas falando na família Bolsonaro, temos mais um membro, é o Augusto Bolsonaro, conhece? Aí ele, que gracinha, o Augusto Bolsonaro, foi um cachorro adotado pela primeira dama Michele Bolsonaro, e é um cão de raça, é um pastor maremano que tinha, foi resgatado no dia 19 agora desse mês e adotado, então, pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Já está aí aparecendo no jardim do Palácio do Alvorada, lá em Brasília, e foi, então, batizado de Augusto Bolsonaro. Muita gente achou curioso esse nome Augusto Bolsonaro, porque imediatamente a gente lembrou de quem? De quem? Do general Augusto Heleno que para muita gente é o cão de guarda do presidente Jair Bolsonaro. Gente, e não é que o Augusto Bolsonaro já tem página no Instagram? Você acredita? Agora, que história é essa de Augusto Bolsonaro, de cachorrinho, de página no Instagram? O que querem os Bolsonaro? Eu te digo o que eles querem. Inclusive tem um vídeo com um dos filhos do Bolsonaro passeando com o cachorrinho, brincando com o cachorrinho. Você entendeu? É a parte fofa da família Bolsonaro. Ah? A parte fofa. Não teve o Lulinha Paz e Amor? Agora tem o Bolsonaro, paz e amor. E para isso nada como um cachorro adotado, lindinho, todo fofo, brincando nos jardins do Palácio da Alvorada, né? Brincando com um dos filhos e a Nora, uma gracinha tal. Para quê? Para trazer esse lado simpático da família Bolsonaro, que está vindo agora, o presidente esse final de semana viajou para o Nordeste, para Minas Gerais, para variar, juntou um monte de gente ali sem máscara, sem cuidado com a saúde das pessoas, né mas usando dessas aglomerações para levantar a popularidade do presidente. Esse pessoal quer enganar todo mundo Passando essa imagem de que o presidente é muito querido porque foi um monte de gente para a rua para ver ele passar. Gente, quem é aqui, quem conhece esse nosso país, quem é de uma cidade pequena do nosso país, sabe muito bem que para uma população mais pobre, mais carente, qualquer um que disserem que é famoso, vai provocar uma aglomeração no meio da rua. Vocês concordam? Ah, o cara, o ex-BBB, tá vindo aí na cidade. Vai ter uma galera, um povo ali, olhando pra ver o cara, que nem, às vezes as pessoas não sabem nem quem é. Óbvio que o presidente, as pessoas sabem quem é. Imagino, né? Mas isso é pura curiosidade, isso não quer dizer que essas pessoas estejam apoiando o presidente, são uns, uns coitados. Mas, de qualquer maneira, vocês podem reparar que o governo está usando isso para amenizar, suavizar a imagem tão chamuscada na mídia, e chamuscada por denúncias de corrupção do Flávio Bolsonaro, de rachadinha, por denúncia de envolvimento com milícia, por denúncia de envolvimento com fake news, por denúncia de envolvimento com assassinato. Então é coisa pesada. Para combater isso, chega um cachorrinho ao Palácio do Planalto. Então assim, uma graça, acho muito bacana ter adotado o cachorrinho, mas, como eu sempre digo aqui para vocês, olho aberto. Olho aberto. Porque especialmente essa história dele ter uma página no Instagram reforça essa suspeita que eu estou colocando aqui de que tudo isso esteja sendo agora uma estratégia muito bem pensada para fazer o Bolsonaro paz e amor. Então, desde a semana passada, ele foi lá conversar com o pessoal do STF, com o Rodrigo Maia, né? Amansou o discurso. Por quê? Porque a família está na Berlinda ali de se complicar de Encana. Coisa grave, a gente sabe que as denúncias são gravíssimas. Oi, é novo por aqui?